A vida é um sonho acordado, sonhos contam histórias, a vida é feita de histórias, e aí eu vou refletindo, e a reflexão de hoje é sobre as três grandes fases da minha vida e onde é que eu estou nesse momento. A ideia desses vídeos é... entendam quem está chegando no canal são reflexões né? pensamentos tô saindo para fazer uma caminhadinha aqui agora e aproveitando para compartilhar algumas reflexões lá ah. Sabe, a molecada está tá fazendo, <risos> preparando os ninhos agora. Então, lá atrás, quando eu era menino ainda, 20 e poucos anos, fui morar num lugar que o pessoal falou da possibilidade, ou, ou antes, da existência de milhões de pessoas que não comiam carne. Aquilo, para mim, era novidade. Falei, ah, é? É verdade, porque a gente aprende na escola que se não come carne ou proteína animal, é, tem uma substância que falta e aí isso faz mal por organismo e você morre. É isso que a gente aprendia, talvez ainda aprenda. E aí eu sempre tive comigo essas coisas assim, ah é? Então deixa eu experimentar, deixa eu ver se... Porque para mim era novidade, eu não sabia que existiam pessoas que não comiam carne. Então, ok, faz 40 anos que eu estou experimentando isso, não morri ainda por falta de carne. Então, ok. Quando eu faço os experimentos aqui em casa, também é assim. Funciona? Funciona. Então, vamos fazer de outro jeito para ver se funciona também. É, não funciona? Não, vamos ver por que é que não funciona. Então, é, é, é um espírito pesquisador. Né? querer saber, anos atrás, Pessoal mais velho um pouco, é, ali pelo início dos anos 2000, tinha uma história de viver de luz. Lembra disso? Você fazia um processo é, que juntava meditação e, e jejum de 21 dias para chegar no momento de viver de luz. Aí eu, a, a deixa eu experimentar comigo para ver qual que é. E fiz o meu jejum particular de 21 dias. E vou te contar, nunca tive tanta energia como naquele período. Eu trabalhava das 8 até as 10 horas da noite num pique muito legal. Bom, mas só para contar que eu tenho dessas coisas. E mais recentemente eu já contei isso em outros vídeos também, eu estou entrando na terceira grande fase da minha vida. A primeira grande fase foi na contracultura, né? na busca da, da espiritualidade, na busca de, de, de, de questões. Quem sou eu? Onde é que eu venho? E, e nisso eu saí de casa para buscar respostas. Pelo meio do caminho encontrei respostas. E aí eu descobri que as respostas que eu encontrei não estavam fora, mas estavam dentro. O que significa que eu não precisaria ter saído para encontrar as respostas, porque elas estavam dentro. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tivesse saído, eu não teria descoberto isso. É um paradoxo. É, é legal né, a gente pensar nessas coisas. O segundo grande momento foi quando eu entendi que eu precisava equilibrar aquela mente mais espiritual, né? é muito subjetiva, e aí também a gente acha que tudo é fácil, né? e aí a gente nega a materialidade, eu precisava dar um outro jeito. Voltei, ou me voltei outra vez para os estudos para desenvolver a mente racional. Né? objetiva. Então, ciência e tecnologia. E é isso que eu fui buscar. E foi nesse processo que eu voltei a estudar e cheguei até o doutorado. E terminei o doutorado. Ok. E agora eu estou entrando na terceira grande fase da minha vida, que é buscar a síntese disso tudo. E de quando em quando eu faço uns mergulhos. E são esses mergulhos que eu estou contando para vocês aqui, quando eu faço essas caminhadas ou essas reflexões. Legal? Vamos vendo um pouco mais para frente.